Você já reparou como, às vezes, a gente precisa se impor para alguma coisa acontecer? Às vezes, a gente vê uma situação e a gente tem que agir naquela situação e fazer algo para transformar aquela situação com a força da nossa vontade. Será? Será que a gente está agindo certo mesmo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso.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 Eu vou contar aqui para você duas ou três situações que eu observei e que aconteceram comigo também Então, a primeira situação é, aconteceu com uma amiga minha Nós estávamos juntas e o marido dela falou alguma coisa que ela não gostou né? E aí o tempo fechou, estávamos nós três, o marido falou, eu percebi o um movimento que não foi muito legal, ela não gostou, o tempo fechou e ela virou para ele e disse assim: Você não é meu pai, não me trate assim. Algo desse gênero. E aí, né, a gente ali no meio da situação, eu dei aquela disfarçadinha, a gente continuou o nosso passeio, mas mais tarde ela me contou o que aconteceu. Lá, né, entre quatro paredes, ela teve que colocar o dedo no nariz dele assim e dizer Você precisa me respeitar! Me respeite! Que história é essa de me tratar como criança? E pá, pá, pá, pá... pá. Então ela, ela me contou essa história, né? E aí eu falei assim... Você já reparou que você está tentando fazer com que ele te respeite ensinando justamente o contrário? E a gente fez ali uma brincadeira E foi isso que nós duas conseguimos observar né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa se comporte de uma determinada maneira E a gente dá o exemplo para aquela pessoa de uma maneira completamente oposta Então, como você quer que alguém te respeite impondo o respeito, colocando o dedo no nariz da pessoa? e dando exatamente o exemplo oposto. Penso também né, nas mães e seus filhos. Eu, entre elas, quantas vezes né, uma das minhas filhas estava fazendo alguma coisa que eu não considerava certa e eu precisava educá-las. E para educá-las eu dizia Helena, você não deve fazer assim, e blá, blá, blá, blá, com a voz alterada. Ensinando educação com a voz alterada Não é? Estranho? E outra vez também comigo, sabe? Falando com uma pessoa ao telefone E eu fiquei brava porque a pessoa mudou de ideia de um dia para o outro Me disse uma coisa num dia E no dia seguinte disse outra E eu fiquei nervosa e pensava Nossa, essa pessoa é bipolar e comecei a tratá-la como se fosse bipolar mesmo Querendo que aquilo que foi dito no dia anterior se mantivesse no dia de hoje O bom foi que eu percebi logo né, o que estava fazendo, desliguei o telefone E fui para a minha reflexão O que eu estou fazendo? Qual é o exemplo que eu estou dando? O exemplo de como eu quero ser tratada Não é? Então, vamos prestar atenção em como nós impomos a nossa vontade com o pretexto, né, com a ideia de que estamos ensinando a outra pessoa educando a criança, o companheiro, o seu amigo que ligou para você e mudou de ideia né? Qual é a nossa reação? Eu ouso dizer com quase absoluta certeza que, praticamente 100% das vezes, o modo como a gente reage é diametralmente oposto ao modo como esperamos que aquilo retorne para nós Então, você me respeite significa, na verdade, ah, onde é que eu preciso me respeitar? Como eu posso me respeitar mais? E dizer para a pessoa, com toda a tranquilidade do mundo, porque eu me respeito Olha, veja bem Eu vou tomar minhas próprias decisões E você não precisa se comportar dessa forma Olha só que diferença Ou então com a criança, não é? Quando a criança está ali fazendo uma arte Algo que você considera mal educado Que tal? Oh, minha criança querida, vamos fazer outra coisa né? E tranquilamente conduzi-la a uma outra atividade Será que a gente não está ensinando melhor? E eu com meu amigo, será que eu não poderia aproveitar aquela oportunidade de que ele mudou de ideia E viver o momento presente, sabendo que na verdade tudo é tão instável, né? Então um dia lindo, de repente chove a gente programou um passeio, de repente não deu certo E a vida é desse jeito Por que não mostrar para ele a minha flexibilidade Ao invés de exigir a rigidez? O que é que a gente está fazendo errado? Qual é a mensagem que a gente está passando sem querer Porque a gente acredita numa história louca na cabeça da gente? Com essa reflexão, eu te deixo mais uma vez um beijinho, te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação para você saber quando eu lançar os vídeos, dê um gostei no vídeo para mim e deixe para mim o seu comentário. Muito amor para você, cada vez com mais consciência sobre as nossas atitudes.